Boa noite a todos. Bom é um prazer, né, a gente estar tá aqui novamente para conversar um pouquinho. Hoje, às sextas-feiras, é o dia da gente conversar um pouco sobre o evangelho de Jesus, né? Nas quartas-feiras, as nossas palestras elas são com temas abertos e nas sextas, a gente segue o evangelho, com o objetivo da gente estudar o evangelho todo, terminando a gente volta e começa de novo. Então, Cada sexta-feira a gente estuda um item do Evangelho. Né? Então nós estamos hoje no capítulo 17, é, o item 9, é, os superiores e os inferiores do capítulo C de perfeitos. Então a gente vai estudar um pouquinho sobre isso hoje. O Ivair é, depois coloca uma musiquinha para a gente de fundo aí, para ficar mais agradável. Né? E os nossos recados então primeiro. Primeiro, lembrando que as nossas palestras, elas acontecem às quartas e sextas-feiras, às 20 horas e nos domingos às 10 horas. Uh, nós estamos com um projeto, uh, talvez a gente consiga retornar às nossas palestras presenciais com agendamento, uh, provavelmente agora no primeiro, na primeira semana de julho, e aí talvez a gente mude um pouquinho esse, esse horário por conta da questão do toque de recolher do, do decreto do nosso governador. Né? Então talvez a gente mude, mas é isso vai ser divulgado. Se a gente mudar, tal tudo vai divulgar para a gente é, fazer nesse novo horário. E quando as coisas retornarem ao normal, a gente voltaria no nosso horário normal das 20 horas. Mas por enquanto, as palestras à noite, que é as quartas e sextas, às 20 horas, e no domingo, às 10 horas. Uh, a gente mantém as orientações né, para que as pessoas se cuidem, fiquem em casa, né. quem pode é, continuar em casa, claro, quem tem que sair, trabalhar, saia, trabalhe, com os devidos cuidados, usando a máscara, o álcool, né, é Extremamente importante essas medidas, né? Elas são realmente extremamente importantes, visto que a gente tá realmente com um número muito grande de pessoas internadas, né? Os nossos hospitais realmente estão lotados. Né? Eu faço parte é, dessa linha aí de, dos hospitais e a gente tá em contato, né? Com, com a, os hospitais, trabalha nos hospitais. E nós estamos vendo que realmente estão lotados. Né? Agora, é, se nós precisamos sair, trabalhar, né, nós vamos sair e trabalhar. Mas aquilo que dá para não fazer, não faz. O que é não fazer? Por exemplo, ir numa festa. Deixar a festa para depois, num outro momento. Né? Então a gente precisa ter isso em mente. Isso também é uma forma de autoeducação. É, e o que a gente busca, o que a gente está tentando aprender dentro da nossa doutrina, são momentos de alta educação do nosso ser, né? Em todos os aspectos da nossa vida. Nesse momento é um momento de auto-educação voltado para essa questão de saúde e nós, como trabalhadores, como estudantes, como pessoas em crescimento, em processo evolutivo, também temos que participar das regras gerais, né? Uh, o nosso atendimento fraterno. A gente mantém o atendimento fraterno através do WhatsApp uh, 981336468. A pessoa liga, conversa nesse WhatsApp e marca o seu atendimento fraterno. Né? Nós temos as pessoas para poder orientar para que a gente continue dando suporte para as pessoas que têm necessidade de conversar, de falar, ou que precisam, então, de uma orientação. Né? A nossa arrecadação de alimentos, a gente faz arrecadação de alimentos individuais, itens individuais, né? arroz, feijão, óleo, macarrão, açúcar, sal, leite, né? é, e também as cestas básicas completas. Para quê? Para que a gente... É, forme cestas básicas e distribua. É, amanhã nós começamos esse projeto, a Márcia, que encabeça esse projeto dentro do nosso centro, e a gente começou com 70 famílias cadastradas, o mês passado a gente conseguiu atender 100 famílias é, com as cestas, e esse mês nós estaremos fazendo o trabalho amanhã, da entrega das cestas para 130 famílias. E está muito legal de ver, gente. Que eu passei por lá agora, o pessoal está trabalhando para montar as cestas. Né? São 130 cestas, mais 130 kits de higiene. Nós ganhamos pasta é, dental, com escova dental, que também vão ser distribuídas, ovos, leite. Então, é assim, cada mês a coisa vai aumentando né e a gente está conseguindo fazer um trabalho legal Graças à disposição de cada uma das pessoas que querem doar e se comprometer com o bem-estar do outro. Né? Então, um trabalho importante que é realizado aqui no nosso centro. Né? O nosso bazar beneficente, hoje a gente tem um bazar que é fixo, funciona ali ao lado do CIPS, é, o bazar chama Afeto. Né? E a gente, é, para que a gente tenha esse bazar, nós é, sobrevivemos, é, esse bazar sobrevive das doações que as pessoas fazem. Doações de roupas, é, então a gente pede roupas masculinas, roupa feminina, roupa de criança, mas roupas que estejam realmente em bom estado, para que as pessoas possam realmente usar. Normalmente as roupas de criança a gente separa, e essas roupas elas são doadas já é, junto com a, a distribuição das cestas básicas. Ou, às vezes, as pessoas que vêm no nosso bazar e que têm crianças pequenas, né, a gente acaba distribuindo a, as roupas. As outras peças elas são vendidas ao preço único de R$ 5,00. E esse movimento é importante porque é o que tem mantido o centro no sentido de pagar a conta de água, luz, né? uh, as despesas gerais de limpeza. Então, é importante que também a gente se comprometa a doar aquilo que a gente não usa mais, mas que tenha condição de ser usado por outras pessoas. E é isso aí, os nossos recados. Nós vamos, então, passar para o nosso bate-papo. O né? Ivar uh, vai colocar uma uma musiquinha para que a gente possa fazer a nossa oração de abertura primeiro e aí então a gente passa para a nossa a nossa conversa então vamos relaxar a nossa mente vamos agradecer Mestre Jesus primeiramente Mestre querido nós queremos agradecer a toda a espiritualidade divina que nos acompanha mestre Jesus desse nosso dia a dia, nessa escola terrena. Agradecemos mestre Jesus a oportunidade que nós temos de estarmos aqui nessa terra bendita. Diante de tantas coisas, mestre Jesus, que estão ocorrendo na nossa terra, nós temos a oportunidade de estarmos vivenciando essas coisas. E nos mantemos em equilíbrio, Mestre Jesus. O vosso amor, Mestre Jesus, é tão grande que pode acalmar o nosso coração e nos dar força para que nós possamos continuar caminhando, acreditando, Mestre querido, que somos filhos do Criador e que temos um trabalho a fazer nessa escola terrena. Aqueles, Mestre Jesus, os teus filhos que estão aqui nessa escola com o objetivo de levar o amor, a esperança, a fortaleza ao coração das pessoas que estão ao redor de cada um de nós, que essas pessoas, Mestre Jesus, possam ser também cada vez mais fortalecidas, para que tenham bom ânimo de levar as palavras, o seu carinho, o seu afeto, o seu amor, através das suas palavras e também dos seus exemplos, a todas as pessoas que tenham necessidade, Mestre Jesus. Te pedimos, Mestre Jesus, que o vosso amor infinito, através da sua energia crística, possa alcançar nesse instante. Todas as pessoas que têm necessidades no campo da saúde, aqueles que estão internados, Mestre Jesus, pelas doenças habituais e também nessa pandemia em que nós estamos vivendo, acometidas esse Covid. Que todas essas pessoas, Mestre Jesus, possam receber a sua energia curativa, a sua energia de amor, de paz, de perseverança, para que tenham força e sustentação e possam chegar, Mestre Jesus, ao seu destino, aquele que já está escolhido por cada um de nós dentro dessa escola terrena, Mestre querido agradecemos a espiritualidade bendita que nos acompanha e nos dá a oportunidade de estarmos aqui treinando o nosso eu, treinando o nosso espírito em cada momento da nossa vida, Mestre Jesus, que nós possamos ser, ter sempre a nossa mente aberta, aclarada, Mestre Jesus, pelos vossos ensinamentos, a fim de que nós possamos aprend aprender ainda mais e absorver todos esses ensinamentos e assim colocá-los em prática no decorrer dos nossos dias Senhor Jesus que um raio do vosso amor bendito possa tocar cada coração que nos assiste nesse instante e aqueles que entrarão em contato conosco para que eles sintam Mestre Jesus que a vossa força divina pode impulsionar a vida de cada um dessas pessoas para que eles tenham força e confiança e tenho certeza que dando um passo a mais... Podem conhecer o infinito, Mestre Jesus. Existem milhares de possibilidades... E nós estamos aqui para fazermos parte dessa possibilidade, Mestre Jesus. E alcançarmos, Mestre querido, o seu entendimento... A sua compreensão, a sua força, a sua luz e a sua paz. E assim, Mestre Jesus... Eu oferto o meu coração a vós, para que vós, através da vossa bondade infinita, possa falar, Mestre Jesus, sobre o vosso Evangelho, a todos os corações que buscam o amor, Mestre querido. Pai nosso que estais nos céus, santificado Senhor seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus.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 vai ir, se der para deixar uma musiquinha de fundo é legal é? um pouquinho mais só mais um pouquinho acho que tá bom bom primeiro então agradecer as pessoas que estão aqui com a gente no dia de hoje né os encarnados e também aos amigos é, que vieram em caravanas para que a gente possa é, fazer essa troca de informações, aqueles que vieram assistir conosco esse bate-papo, que vocês possam estar todos reunidos no coração de Jesus, possam absorver as energias geradas nesse dia de hoje, para que ao retornar ao campo espiritual, que vocês possam levar o nosso afeto, nosso amor, a todas as equipes que estão trabalhando incansavelmente nesse processo todo que nós estamos vivendo e que temos certeza que todos juntos chegaremos com certeza à vitória. Então hoje nós vamos falar um pouquinho sobre esse capítulo 17, o item 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, os superiores e os inferiores. Quando eu li é, o evangelho de Jesus é engraçado, né? Porque, assim, a gente lê várias vezes as mensagens que tem ali dentro e tal. E a gente acha que já leu várias vezes que está tudo mais ou menos entendido, né? Mas quando a gente começa a buscar de novo para tentar transmitir alguma coisa, a gente percebe que nós lemos... E a gente está procurando, aprendendo e vendo novos olhares sobre tudo aquilo que a gente está voltando a estudar, né? Então, quando eu li lá os superiores e os inferiores, né? é, Comecei a pensar, o que é esses os superiores e os inferiores? E aonde é que existe os superiores e os inferiores, né? Aí, ao longo dessa, dessa lição, a gente vai entendendo um pouco o que que é, ele quis dizer com isso sobre os espíritos ou seres a, ou as pessoas superiores ou inferiores, né? Quando a gente pensa em superiores e inferiores, a gente enxerga primeiro uma divisão, né? Esses estão acima, esses estão abaixo, né? E quando a gente pensa isso a nível espiritual... Parece que sou um pouquinho diferente, ou um pouquinho estranho isso, né? Mas aí dá para que a gente entender dentro do Evangelho né? é, o que significa esses superiores e inferiores. E a gente vai tentar discutir um pouquinho sobre isso no dia de hoje. Então, no item 9, ele coloca para a gente a autoridade, tanto quanto a riqueza, é uma delegação de que terá de prestar contas àquele que se ache dela investido. Não julgueis que lhe seja ela conferida para lhe proporcionar o vão prazer de mandar, nem conforme o supõe a maioria dos potentados da terra, como um direito a uma propriedade. Então, olha que importante ele coloca para gente. Tanto a riqueza quanto a... Uh, a autoridade de uma pessoa que colocaria ela, então, num patamar de superioridade, as duas coisas, elas, na verdade, são delegadas para as pessoas que terão que prestar alguma conta sobre aquilo que ela está é, empoçada, vamos dizer aqui. Né? Então, por exemplo, a autoridade, o né? uh, um chefe de serviço, por exemplo, né? ele tem a autoridade dele sobre aquelas pessoas que trabalham com ele. Né? É, um presidente, por exemplo, de um país, é, um chefe da nossa cidade, por exemplo, um prefeito, é, um é, deputado, enfim, todos os, os cargos né? é, em que existe alguma autoridade sobre alguém, essas pessoas. Elas estão investidas de um cargo para determinar algumas ações, mas elas terão que prestar contas de tudo aquilo que representa aquela autoridade, de tudo aquilo que representa a mudança na vida daqueles que estão sob a tutela daquele, daquela pessoa. Né? Assim como a riqueza, né? a gente vê pessoas é, extremamente ricas financeiramente, né? é, pessoas que têm grandes poder de posse é, e de repente às vezes a gente fala puxa mas que é, olhando de fora né mas que vida fácil né aquela pessoa tem tudo ela precisa é, sofrer algumas coisas difíceis na vida né privações ela já tem tudo tal tudo e aqui ele coloca para gente também que essas pessoas vão ter que prestar conta de toda aquela riqueza que ele tinha. O que é que você fez com a riqueza que você tinha? Né? Aquela, aquele dinheiro, aquela riqueza, ela foi importante para o seu processo evolutivo também? Ou será que ela foi um processo de ali, estagnação para você ou até de retrocesso né? É, numa ótica em que você possa, talvez, ter passado os pés pelas mãos diante de tudo aquilo que você tinha. né? Então, eu sempre falei para vocês nas palestras, e eu entendo assim, e ainda continuo acredito, acreditando assim, que, na verdade, aqui, nessa escola terrena, nós podemos sim ter tudo aquilo que a gente quer conquistar em termos financeiros, em termos materiais, né? em termos da nossa casa própria, o nosso carro, enfim, né? nós podemos e devemos re realmente conquistar essas coisas, faz parte do nosso processo de vivência aqui e se nós somos filhos do, cri do Criador, nós somos herdeiros de tudo isso que tem nesse mundo, o que a gente não pode de forma alguma deixar acontecer, é que essas coisas todas que a gente possa conquistar, venham dominar o nosso eu. Então, por exemplo, de repente eu tenho um carro lá, que é um carro maravilhoso, tal, tudo, mas que ele serve para quê? Para me levar de um lugar para outro, ou para que eu possa ir trabalhar, realizar as minhas funções, tal, tudo. Mas aquele carro, ele é essencial na minha vida, se eu perder aquele carro, eu consigo viver sem ele? Eu consigo viver, né? Eu posso fazer as coisas que eu fazia de uma outra forma. Posso ir de ônibus, né? Ou eu posso ir a pé, onde eu estiver aqui. Enfim, eu não posso fazer com que aquele bem que eu tenha passe a dominar a minha vida e limitar a minha vida, né? Uma vez, eu lembro disso quando eu era pequeno, a gente brincava na rua lá com os, com os amigos, né? E, e tinha um amigo nosso que, assim, o pai tinha um carro e não, não tinha garagem. Então, parava o carro na rua. E a gente estava conversando, o que que você fazia, né? Encostava no carro, né? E o amigo vinha e falava assim, ah, desencosta do carro, né? Disse, Mas por que né, desencosta do carro? Ah, porque meu pai não gosta que encoste no carro, né? Então, olha, é, se o, o carro, né? trazia uma preocupação para ele tão grande que você não podia encostar no carro porque poderia acontecer alguma coisa. Então imagina você ter um carro que tinha que posar na rua porque não tinha garagem e aí você tinha que vigiar se alguém fosse encostar no carro, né? Quer é dizer, aquele bem passava a ser um tormento na vida dele porque ele tinha que vigiar e um tormento na vida, do, na vida dos filhos também, né? que iam brincar lá e que nenhum amigo poderia encostar no carro, né? Então, olha que situação, né? Então, de repente, uma coisa que seria, para ser boa na vida deles, de utilizar, de ter o carro, poder passear, sair, passava a ser uma coisa que limitava, né? E que até constrangia os filhos, porque os amigos ficavam incomodados também de não poder nem encostar no carro, né? Então, esse tipo de de posse que a gente é, passa a ter, ela é uma posse dolorida, porque quando tirar esse carro de mim, eu perco muita coisa, né? porque é como se tivesse arrancado realmente um pedaço de mim, por uma coisa material, por uma coisa ali que eu posso conquistar de novo, né, então por uma coisa que não tem sentido eu devotar toda a minha vida Aquela coisa ali que é passageira e transitória. E nós fazemos isso na nossa vida. E é assim, é em todos os instantes da nossa vida. Com coisas pequenas, sabe? Tenta perceber da sua vida. De repente você tem uma caneta que você gosta dessa caneta. Eu gosto de escrever com essa caneta, porque essa caneta é macia, porque essa caneta é isso e tal. Tudo. De repente você deixa lá em cima, alguém vem e pega a caneta e tal. Quem pegou a minha caneta, né? Então, é aquele sentimento de posse, essa é a minha caneta, né? Então, eu assim, eu ganho um monte de caneta, né? Do, do pessoal do, do consultório, de pacientes, tal, tudo ganha as canetas. A caneta que eu mais uso é a BIC, né? Porque você terminou, joga fora ali, já pega outra, né? As outras eu ganho, adoro também, guardo, tal. tal. Depois não tem tempo de comprar a carga quando a casa não dá tempo. Então, a BIC, né, tá lá, jogou, pronto, né? Então, gente, nós podemos ter sim as coisas, mas ter com sabedoria, né? para que isso não passe a ser um tormento na nossa vida, né? De repente dentro da nossa casa, né? Vamos lá, construímos uma casa maravilhosa, né? Ó, vou dar um exemplo. Quando eu, nós construímos a nossa casa, né? construímos a nossa casa tal tudo super legal tudo casa novinha pintada tudo novinha e tal tudo e eu tinha as crianças pequenas né e aí as crianças o que que eles faziam né corre dessa escada passa a mão na parede né as mãos na parede tudo suja tal aí fica tudo marcado tal aí você olha aqui e fala nossa né a casa acabou de pintar né novinha tudo sujo né e aí assim se você limita, não, não pode colocar a mão na parede, vai sujar a casa, vai isso, aquilo, acabei de construir. Em vez daquele lar ser uma coisa gostosa para as pessoas desfrutarem, passou por um, ser um momento de tormento, né? As crianças, falando, não querem ficar lá dentro, não podem brincar, não podem pôr a mão na parede. Então, a casa é para colocar a mão na parede mesmo. É para sujar, se tiver que, que sujar, né? o outro vai limpa, se não dá para limpar, deixa para depois. Quando crescer, né? você pinta a casa de novo, e aí vem os netos e vão sujar tudo de novo. Né? Mas é isso. Né? Na minha casa, quando eu chegava às vezes à tarde, era um barato, né? porque na sala, a sala estava tudo com os sofás, tudo virado de perna para cima, Uh, com toalha, as colchas formando cabana, tal tudo, e aí vinha todos os amigos em casa para brincar lá na, nas armadilhas, nas cabanas, tal tudo, né? Terminou, arruma, a gente arrumava, tal tudo. Então, é, assim, nós temos que ter isso, viver de uma forma agradável, né? E a gente tem possibilidade de fazer isso. Quando a gente deixa de fazer isso nós passamos a ser implicantes com a vida do outro. Já pensou tudo que as crianças querem fazer ali, você limitar, não é? Não é ruim? Agora pensa assim, né? Será que nós, cada um de nós, não somos como as crianças pequenas que estão passando a mão na parede da nossa vida, né? E o nosso pai maior que criou esse mundo, que pintou ele novinho, né? deixou ele perfeito para que fosse uma habitação bonita, saudável. De repente, ele vê a gente passando a mão nas paredes, sujando tudo e aí, de repente, proíbe que se faça isso. E a gente não consegue mais viver aqui nesse mundo. No nosso dia a dia, nós estamos fazendo isso. Então vamos perceber e dar valor real aquilo que tem valor real, que é o sentido verdadeiro de você estar unificado com a presença divina. Então, para nós como seres, vivendo nesse planeta, nessa nossa grande casa, né, nós temos sim que cuidar dela, né com amor, com carinho, para que outras pessoas também cuidem. Se eu tivesse, se esse planeta por exemplo, fosse só meu, só eu vivesse aqui, né, e não mais nenhuma pessoa, eu poderia fazer realmente o que eu quisesse, vou sujar, vou deixar tudo sujo, né, mas eu tenho o compromisso com a vida do outro, com aquele que está vivendo aqui também comigo, coabitando esse planeta, né, então o sujar depende também daquilo que eu vou estar proporcionando para o outro, um bem-estar ou um mal-estar na vida dele. Então, cuidado, porque nós fazemos isso lá dentro da nossa casa. O nosso ambiente familiar, de repente, ele se transforma numa coisa muito ruim, muito pesada, porque simplesmente nós enxergamos uma perfeição que nós ainda não somos. Nós ainda não estamos aptos a viver plenamente, né? Então vamos entender que cada um tem o seu caminho e cada um tá no processo evolutivo. E nesse processo evolutivo, um faz parte da engrenagem, do auxílio aí dessa vida do outro, para que a gente possa realmente caminhar junto. Então ter uma riqueza ou uma autoridade sobre algo ou sobre alguém, ele tem o imperativo de você ter que ajustar contas, não com o pai, né? mas consigo mesmo, com tudo aquilo que você causou no outro, e que talvez esse desconforto você acumulou dentro de você, e depois vai ter que tirar isso. Né? Não julgueis que lhe seja conferida para proporcionar um prazer, e nem conforme supõe a maioria na terra, como um direito a uma propriedade. Ele é simplesmente um empréstimo. Então, as riquezas, os nossos bens materiais, eles são empréstimos para que nós estejamos aqui. Nessas entregas das cestas básicas, né, é, eu venho aqui, às vezes, eu, normalmente eu estou de plantão no dia da entrega das cestas básicas, então eu venho, só passo aqui para ver. Né? Mas eu percebi assim, que no, nas primeiras cestas básicas, você vinha é, e as pessoas formam as as filas lá, com o distanciamento e tal, tudo, e vem receber. E a gente percebia assim, que elas ficavam meio acanhadas, tal, tudo, né? E nessas últimas, nessa última que eu vim agora, foi maravilhoso. Primeiro, a interação das pessoas que vêm trabalhar, né? Vêm ajudar a distribuir as cestas aí, né? Que formam uma energia maravilhosa. Segundo, as pessoas, né? Nas primeiras eu percebi assim, né? As pessoas ficam ali esperando a sua vez, mas parece que até aquilo que a gente está dando para o outro é, ou as pessoas que estão ali dando para o outro estão superiores ao outro. O outro está numa condição de inferioridade porque ele está recebendo, ele está precisando receber e o outro está acima, né? e achei tão bonito nessas últimas vezes porque as pessoas que estavam recebendo elas estavam integradas daquilo e eu senti que não tinha mais aquele sentido de separação era na verdade uma para mim o meu olhar era de que era uma família grande ali e um ajudando o outro né? isso é tão bonito quando a gente se coloca a auxiliar o outro como se fosse realmente uma grande família. Porque aquele que quer ajudar o outro, por exemplo, fazer uma doação, é, trabalhar em alguma coisa, tal, tudo. Mas ele quer ali primeiro, ó, a sua foto estampada lá, ó, doei 5 mil reais para tal coisa, fiz tal coisa, não sei o quê, né? Simplesmente, né, ele está utilizando aquele dinheiro que nem é dele, foi emprestado pelo nosso pai para que ele estivesse aqui. Mas ele está utilizando aquilo, mas de certa forma ele está ajudando, porém está machucando o outro. Porque o outro precisa. Né? Então às vezes nós subjugamos o outro com a nossa prepotência, com o nosso olhar de superioridade. Né? Olha como eu sou bom, né? eu dou, eu dou aquilo aqui. Né? E será que é importante isso? Será que não é melhor... A gente simplesmente fazer, colocar lá no saquinho a sua doação, não saber nem de onde veio, quem recebeu, né? porque aquela pessoa vai ser agraciada com aquilo que ela precisa, né? mas o seu ego não vai ser massageado. Né? E esse, essa massagem do ego, eu estou falando todas as últimas palestras, eu lembro disso e eu acabo focando nisso. Né? Um exemplo grande que eu tive de um mestre é, que eu agradeço muito Professor Sérgio Secato né, é, Fundador da HKI a Homeostase Quântica Informacional Que falava pra gente Ele fazia as palestras E quando as pessoas terminavam Para aplaudir as palestras Até isso ele anulava né, Ele falava A minha consciência escolhe Todos os prazeres que eu recebi Dessas palmas Acabaram agora Para quê? para não alimentar o ego, sabe? Para que a gente possa só doar mesmo aquilo que a gente tem de melhor, mas que não seja alimentado pelo nosso poder de querer ser reconhecido, o nosso egoísmo, né? Deus, aliás, lhes prova constantemente que não é nenhuma nem outra coisa, pois que deles a retira quando se apraz. Se fosse um privilégio inerente às suas personalidades, seria inalienável. A ninguém cabe dizer que uma coisa lhe pertence quando lhe pode ser tirada sem o seu consentimento. Deus confere autoridade a título de missão ou prova, quando entende e a retira quando julga é, conveniente. Então, tudo aquilo que nós temos... Os nossos títulos, a nossa autoridade, né, a nossa chefia, enfim, ela pode ser tirada da gente. E aquilo que pode ser tirada não é meu, verdadeiramente meu. A única coisa que é minha, verdadeiramente minha, é a essência divina. Essa é minha. E eu possuo essa essência dentro de mim, que está lá adormecida e entorpecida por todas essas coisas que estão circulando a nossa vida. Eu preciso fazer essa essência como se ela estivesse ali no meio do pântano, subir, respirar e enxergar adiante. Né? Então, aqui, gente, quando a gente lê isso, tem tantas formas da gente interpretar. Né? Mas olha, até essa vida terrena que nós estamos vivendo aqui não é nossa. Foi emprestado para mim esse corpo para que eu estivesse aqui e pudesse caminhar durante esses, sei lá quantos... Ah, eu já estou com 58 anos, né? Então, durante 58 anos, foi me emprestado esse corpo para que eu estivesse aqui e pudesse caminhar. Mas a qualquer momento, pode chegar o um momento de eu devolver esse corpo. E pode ser retirado de mim esse corpo. Então, nem essa vida me pertence. Ela é simplesmente um estágio... Que eu estou fazendo para aprender alguma coisa nessa escola divina, né? Então nós temos que pensar isso, por quê? Porque a gente tem que agradecer aquilo que nós temos. Hoje do, diante desse processo todo que nós estamos vivendo, que é essa pandemia, né? Toda essa coisa difícil que nós estamos vivendo, a gente vai pensando em várias coisas, né? E hoje quando eu acordo e eu saio de casa para trabalhar eu agradeço a Deus e falo Deus, obrigado porque eu tô aqui Nessa escola terrena, mais um dia Que você me dê a oportunidade de eu poder expressar todo o amor Nesse né, dia, que eu possa trabalhar com o melhor de mim Que eu possa auxiliar as pessoas com o melhor de mim Porque eu não sei o outro dia, eu sei hoje Então hoje eu estou aqui, amanhã pode ser que não né? Então eu preciso realmente valorizar aquilo que eu tenho no momento que eu tenho no, no, no sentido de trabalhar em função da melhora do meu interior. E como que eu faço isso? Expressando o amor pelas pessoas, né? Quando eu consegui amar todas as pessoas, independente do que elas são, independente do sexo, independente da raça, da cor, independente se ela é rica, se ela é pobre, simplesmente amar, né? É, eu estou vivendo o um amor incondicional e aí eu tenho realmente a perfeição. É fácil fazer isso? Claro que não, porque nós somos limitados, né? Nós temos as nossas limitações e olhamos para aquilo que a gente acha bom para a gente ou não, né? Porém, quando eu consigo encontrar o sentido real da vida divina, eu enxergo Deus no outro, eu enxergo Cristo no outro. E quando eu enxergo Cristo no outro, ele não tem raça. Ele não tem cor, não tem religião, né? Esses dias eu estava conversando com uma pessoa e aí é, a pessoa falou assim para mim, ah, reza para mim porque você é espírita, né? E aí o, o companheiro que estava do lado falou assim, nós somos cristãos também. E aí eu senti que, assim, que era diferente o cristão e o espírita, né? Eu achei tão difícil aquilo né, de entender, porque na verdade todos nós somos cristãos. As religiões existem para que nós possamos entender da forma mais fácil. É a forma que eu estou mais familiarizado para poder entender o amor de Cristo. Mas não existe a religião X ou a Y na verdade existe o um amor universal, o amor de Cristo. E quando a gente conseguir descobrir esse amor verdadeiro, não precisa mais existir Centro Espírita Chico Xavier, nem Igreja Universal, nem Igreja Católica. Todos nós vamos ser uma grande religião, a religião crística. Né? O amor realmente verdadeiro como ele tem que ser, é aquele que nós temos que manifestar dentro das nossas vidas, estamos aqui para aprender isso diante de todas as situações da nossa vida, e aquelas pessoas que estão ao nosso redor, principalmente lá, as que estão dentro de casa, o marido, a esposa, os filhos, são realmente o caminho que pode nos levar a enxergar essa luz, Por que será que a gente não mora? desde pequeno, só com pessoas desconhecidas. A gente começa com a nossa família ali, porque é mais fácil a gente aprender a amar com aquela família, com aquela pessoa que a gente sente um certo apreço. né? Agora, por que será que as pessoas, que os órfãos, por exemplo, que são abandonados logo quando nascem, têm uma dificuldade maior? Porque precisa ter uma afinização, dessas energias para que ele sinta o amor e assim ele possa aprender a amar e dedicar o amor também. Então nós que estamos numa condição favorável, temos tudo ao nosso favor para que a gente cresça, aprenda soltar as coisas pequenas da nossa vida. Sabe, é coisas pequenas, aquilo que a gente acha grande gente, é muito pequeno. Sabe aquilo que você acha, nossa isso é muito importante na vida, não tem importância nenhuma, quando você vê a vida perdendo ali o sentido, né? Essas pessoas hoje que estão passando aí no dessa pandemia aí, ou as doenças mesmo, né? Onde você vê o fio da vida aí indo embora e você fala assim, puxa vida, né? Quanta coisa que eu tenho para fazer, quanta coisa... Que eu tenho para mudar na minha vida Quanta coisa que eu tenho para fazer Pela vida do outro Então aí a gente desperta e fala Puxa, eu preciso acordar Eu preciso mudar A minha vida, a minha forma de ver A minha forma de agir né? E, e é tão gostoso Quando a gente faz isso Porque eu falo assim ó, A vida ela passa a ser maravilhosa E mesmo quando ela passa Ela passa por momentos Difíceis você encontra o caminho e você enxerga que ela é maravilhosa. Você enxerga a luz nisso. Você enxerga o caminho. Né? Então, quando a gente se abre para sentir esse amor divino, nós refletimos esse amor divino no coração do outro também. E esse amor reflete e responde ao nosso coração. Quem quer que seja depositário da autoridade, seja qual for a sua extensão, desde a do Senhor sobre o seu servo até o soberano sobre seu povo não deve olvidar que tem almas a seu cargo olha que importante tem almas a seu cargo então é aquilo que nós vimos antes nós somos responsáveis por tudo aquilo que está ao nosso redor sabe aquela frase do, do pequeno príncipe né? que nós somos responsáveis por tudo aquilo que a gente conquista é exatamente isso e isso em todos os campos, o chefe que trabalha lá, ele é responsável por cada um daquelas pessoas que estão ali, pela alma daquelas pessoas. Aquela pessoa que está, o professor, ele é responsável pela alma daquelas pessoas que estão ali aprendendo com ele. Então, guardadas as proporções de cada função, todos têm responsabilidade com o crescimento de cada um, e o desenvolvimento de cada um e o que vai acontecer também na vida de cada um. Então, mesmo aquele aquele aparente empecilho na nossa vida, às vezes aquele filho, por exemplo, que te traz problema, que te traz algumas alguns desgostos na vida, presta atenção. Certamente ele vai estar tá te ensinando alguma coisa que os seus olhos estão fechados e você não está conseguindo ver. Abre os seus olhos, porque ele é o anjo que Deus colocou ali para que você desperte e você enxergue que tem que mudar alguma coisa na sua vida. Nós só conseguimos mudar quando realmente a gente enxerga que Jesus está tomando conta da nossa vida, que todo o sentido da nossa vida está voltado para uma outra dimensão, Aquilo que nós estamos vivendo aqui hoje é só uma situação, mas o que nós vamos viver posteriormente é a grande liberdade divina, é a liberdade de se encontrar com o nosso Cristo interno, o nosso eu verdadeiro e refletir esse amor divino, tudo será paz e harmonia, né? Eu acho que essa, essa palestra, esse bate-papo que a gente tem, né? Nem sei quantos slides faltam, mas não são, não são muitos não. Mas é que dá vontade da gente ficar conversando assim a noite inteira sobre isso, né? Porque Deus é tão maravilhoso que cada vez que a gente começa a falar sobre esse amor divino, né? Isso alimenta tanto a nossa alma e isso mostra que a gente tem muito ainda para caminhar e aprender. Todos nós, né? Que responderá pela boa ou má diretriz que dê aos seus subordinados, que sobre ele recairão as faltas que estes comenta, cometam, os vícios que esses sejam arrastados em consequência da diretriz ou dos maus exemplos, do mesmo modo que colherá os frutos da solicitude que empregar para conduzir ao bem. Todo homem tem na terra uma grande missão ou pequena, Qualquer que seja ela, sempre lhe é dada para o bem. faz lhe o seu princípio, pois é, a seu princípio é, pois falir o seu desempenho. Então, quando a gente está trabalhando no sentido de progresso, tudo se transforma ao nosso redor. E aquilo que a gente realmente está é, trabalhando no outro. É, nós somos realmente responsáveis Um dia eu falei isso para as pessoas Nas reuniões de grupo, né? nas reuniões de grupo mediúnicos, por exemplo né? Por exemplo, quem falar, ah, eu vou desenvolver mediunidade e tal tudo. Vocês sabiam que aquele dirigente que está lá ajudando né, nesse processo todo Ele é responsável por aquilo que você faça com aquela sua mediunidade durante o resto da sua vida? Porque você foi o responsável por instigar ou abrir, né? Ou dar vazão para que aquele ser pudesse estar trabalhando. Então, aquele ser que está lá sobre a nossa tutela, na nossa casa, os nossos filhos, né? Nós somos corresponsáveis por tudo aquilo que acontecer na vida dele. De forma direta ou indireta. Então nós temos que trabalhar com o nosso exemplo. Assim como a pergunta ao rico, que fizesse da riqueza, que nas tuas mãos deve, deverá ser um manancial, a espalhar a fecundidade ao seu derredor, também Deus inquirirá aquele que disponha de alguma autoridade. Que uso fizesse dessa autoridade? Que males evita, evitastes? Que progresso facultastes? Se te dei subordinados, não foi para que fizesse escravo a tua vontade, nem instrumentos dóceis aos seus caprichos ou à tua cupidez. Fiz-te forte e confiei os que eram fracos, para que os amparasse e ajudasse a subir ao meu seio. Então, que Deus fala para a gente é que, na verdade, tudo aquilo que nós temos, seja muito ou seja pouco, é suficiente para que a gente seja um degrau na vida daquela pessoa, para que ela possa realmente alcançar a luz e se encontrar com o nosso Mestre Jesus, que também é o nosso objetivo, né? Todos nós temos esse objetivo, então vamos trabalhar para isso, para que a gente possa realmente alcançar a luz. Eu conto também que no, sobre essa questão dos subordinados, né? que no, no emprego que eu tinha, já contei isso várias vezes para vocês, que o nosso chefe, o dono simplesmente da empresa, nos finais da tarde, ele vinha com a gente passar pano no salão todinho lá do, do local onde a gente trabalha, um salão enorme, uma, uma distribuidora de remédios, né? que é hoje o seu Toninho, né? da Servimed. É, e, e eu falo assim que ele me ensinou tanto porque ele era simplesmente só o dono de tudo e ele pegava o rodinho com o pano e passava com a gente no chão. E ele ensinava para a gente, então, que independente da posição social ou daquilo que você tenha, você pode trabalhar no trabalho mais humilde e manter a sua dignidade como pessoa. Né? O superior que se acha compenetrado. Das palavras do Cristo, há nenhum despreza dos que estejam submetidos, porque sabe que as distinções sociais não prevalecem à vista de Deus. E ensina-lhe o Espiritismo que se eles hoje lhe obedecem, talvez já lhe tenham dado ordens ou poderão dar-lhes mais tarde e que ele então será tratado conforme os haja tratado quando sobre eles exercia a sua autoridade. Então, nós sabemos que nós estamos num mundo onde é, somos movidos por ciclos, né? É a famosa roda de Sansara, né? Onde a gente começa um ciclo, vivencia, termina e começa de novo, né? E repetimos padrões dentro de tudo aquilo que a gente acredita e dentro daquilo que a gente aprendeu até que a gente desperte e quebre esse ciclo. Quando a gente desperta e quebra esse ciclo, nós podemos reconstruir a nossa vida. Porque estamos reconstruindo o nosso eu, estamos reconstruindo o nosso ser. E nós temos então a oportunidade de manifestar o nosso eu verdadeiro. Que seria um segundo eu. Na verdade seria o meu eu perfeito, divino. Né? Quando a gente vai conseguindo fazer esse processo de reconstrução, nós vamos juntando os nossos fragmentos, para que um dia a gente possa se tornar uno, para que a gente possa se tornar um ser indivisível. Hoje, nós somos seres divisíveis. Existe o meu pedaço hoje aqui e outro pedaço em outro local. Uma partícula minha, por exemplo, em outro planeta, ou vivenciando outra coisa, né? Mas quando eu consigo reunir, Todas essas minhas partículas em mim mesmo é aquela sabedoria que eu adquiri durante todas as passagens pela minha vida e eu centro isso dentro de mim. E assim eu vou estar mais próximo do meu processo de reconstrução enquanto ser divino. Mas se, os superiores, mas se o superior tem deveres a cumprir, o inferior de seu lado também os tem.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 Se a sua posição lhe acarreta sofrimentos, reconhecerá que sem dúvida os mereceu, porque provavelmente abusou outrora da autoridade que tinha, cabendo-lhe, portanto, experimentar a seu turno que fizera sofrer os outros. Então, da mesma forma como nós falamos dos superiores, aqueles que estão num grau abaixo, e hierarquicamente, por exemplo, numa firma, né? ou num trabalho, enfim, é, esses também têm as obrigações, e eles é, são inferiores àqueles, àqueles chefes, por exemplo, têm trabalhos a cumprir, e é importante que a gente tenha isso, né? Essa, esse grau de hierarquia, para que todos possam crescer junto E lembrar que aqueles que são inferiores, eles são, de certa forma, superiores a outros. Ah, mas na minha firma não tem, né? Eu sou o cargo mais baixo que tem. Então, eu não sou superior a ninguém. Tá bom. Será que na sua casa, você não exerce o seu grau de superioridade sobre ninguém? Sobre a sua esposa, sobre seus filhos, sobre a empregada doméstica, ou sobre o faxineira, sobre o jardineiro, enfim. Você não exerce o seu grau de superioridade sobre nenhuma pessoa, sobre nenhum ser. Ah, não tem ninguém, eu moro sozinho, não tem ninguém. E sobre um animal que você cria, sobre o seu cachorro, sobre o seu gato, você não exerce um poder de superioridade sobre ele. Então, nós, enquanto seres humanos, estamos exercitando os nossos sentimentos de superioridade e de inferioridade. Para isso deve existir o quê? Um equilíbrio. Nós precisamos aprender os sentimentos de superioridade e os sentimentos de inferioridade para que a gente se equilibre e ande no meio. Para que simplesmente a gente respeite o lado aqui e respeite o outro lado também. Simplesmente somos companheiros de viagem em trabalho de redenção. Né? Se se vê forçado... A suportar essa posição, por não encontrar outra melhor, o Espiritismo lhe ensina a resignar-se, como constituindo isso uma prova para a sua humildade, necessária ao seu adiantamento. Quantas vezes a gente vê as pessoas falando, né? Ah, não tem jeito eu tenho que me sujeitar a isso mesmo, eu não consigo outro emprego, enfim, eu tenho que ser assim mesmo. E aí ele fala, né, se você realmente tem que ser assim, então primeiro suporta com resignação, né. Então era aquilo que o Emmanuel falava para o Chico, né, o Chico tinha problema na visão, né, e quase não enxergava bem e tal, e aí um dia o Chico falou para o Emmanuel, né, é... E mano, mas tem essa vista desse jeito, né? não enxergo. Né? Ele falou, graças a Deus você tem duas. Para que você precisa de duas? Com né? uma só você enxerga. E é exatamente isso. Né? Se a gente não está conseguindo alguma outra coisa, uma posição, alguma coisa, resigna-se com aquilo que você tem. Resignar, gente, não é simplesmente você não querer conquistar outra coisa. É você aceitar aqui no coração. Quando você aceita aquilo de bom grado, aqui se transforma. Você passa a fazer aquilo que você estava fazendo com prazer, com amor, com gratidão. E aí a recompensa vem. As coisas vêm de acréscimo. Né? Porque tudo aquilo que a gente busca muito, ela foge. Mas aquilo que a gente deixa acontecer, ela vem ao nosso, ao nosso encontro. Por quê? que simplesmente quando eu deixo acontecer, eu exalo a energia do amor universal, do amor proporção absoluta, então todas as coisas querem chegar perto de mim, não é? Se eu sou amor absoluto, todas as coisas, as vibrações, as coisas boas querem chegar perto de mim, mas se eu sou se é aquela pessoa carrancuda, né? fria, que tem uma aura pesadíssima, as coisas, as pessoas querem sair correndo, né? De longe de mim, né? Então, aprender com isso, né? Sua crença lhe orienta a conduta e induz a proceder como quereria que seus subordinados procedessem para com ele, caso fosse o chefe. Por isso mesmo, o mais escrupuloso se mostra no cumprimento das suas obrigações, pois compreende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 aquilo que nós estamos vivendo hoje são consequências de tudo que nós vivemos ontem nas nossas vidas passadas encarnações passadas então se as coisas às vezes podem estar difíceis pesadas para, agradece e não é sentimento de culpa não, sabe, você carregar aquela não, eu mereço, né eu tenho que ser assim não é isso né mas é você aceitar se está acontecendo assim Existe alguma razão, mas eu posso mudar isso? Posso. Eu posso mudar tudo aquilo que eu desejo dentro da minha vida, desde que eu acerte o rumo do meu leme. A, a posição desse leme está nas minhas mãos. Eu posso dirigir para lá, para a direita ou para a esquerda. E como é que eu vou saber para onde eu tenho que dirigir? Quando você volta o seu olhar para Deus... Você pensa no amor em relação às pessoas, não tem como errar. Porque se eu for fazer alguma coisa que eu perceba que vai causar um desconforto no outro, eu estou errando. Então volta um pouquinho e caminha mais um pouco. Dessa forma a gente vai corrigindo os nossos passos e a gente vai conseguir chegar finalmente ao nosso processo de retenção. Então, François... Uh, Cardeal de Morlot, Paris, 1863. E assim a gente termina, então, o nosso item 9 uh, desse uh, capítulo 17, uh, Sede Perfeitos, do Evangelho Segundo o Espiritismo. Eu vou convidar todos vocês agora para que a gente possa fazer a nossa oração de encerramento, né? Que a gente possa fazer, junto com a nossa oração de encerramento, o nosso passe coletivo, então vamos nos posicionar confortavelmente, eu também vou sentar, né, porque é, quero deixar que a coisa possa fluir bem tranquilo, né? E a gente vai então se conectar com a luz divina e vai ir, pode aumentar um pouquinho a música a gente, para que a gente possa se envolver pela vibração da música, né? Que as pessoas que estão em casa também possam ser envolvidas por esse amor divino. E nós vamos, nesse instante, agradecer ao nosso Mestre Divino por essa oportunidade maravilhosa que tivemos nessa noite de hoje. De estarmos aqui reunidos nessa grande Assembleia de Jesus. Onde o amor do nosso Mestre é capaz de envolver cada um dos corações aqui presentes. E dessa forma, nós nos sentimos congregados nesse amor divino. E quando nos sentimos congregados, sentimos que essa força infinita, ela promove um processo de mudança e de transformação dentro do nosso eu. E para que esse processo de mudança e de transformação aconteça dentro da vida de cada um. É necessário que cada um de nós possa abrir as portas do coração e dizer ao nosso Mestre Jesus entra na minha vida, Mestre Jesus e faz com que a tua vida divina se manifeste na minha vida e dessa forma vivenciando a vida divina do nosso Mestre amado, nós somos envolvidos de amor e de paz. E dessa forma nos sentimos amparados para que possamos continuar a nossa caminhada nesse mundo terreno, aproveitando ao máximo as experiências aqui vivenciadas e colocando nosso coração de amor e amparo. A serviço do nosso Mestre Jesus, para que nós possamos sermos pessoas melhores a cada dia, que nós possamos trabalhar o nosso eu e levar esse amor divino a qualquer pessoa ou a qualquer ser que entre em contato com nós, que entre em contato com o nosso ser, qualquer pessoa, qualquer ser vivente possa sentir o amor divino brotar do nosso eu e dessa forma absorver essa energia divina. Mestre Jesus, que a vossa espiritualidade divina possa nesse instante, Mestre querido, agraciar o coração de todas aquelas pessoas que estão nos ouvindo nesse instante, Possa levar ao coração de cada uma dessas pessoas, Mestre Jesus, o vosso amor. Que esse amor, Mestre querido, possa entrar agora pelo chakra coronário, centro da cabeça, passar, Mestre Jesus, pelo chakra frontal, o laríngeo, o cardíaco, o plexo solar e o básico, alinhando, Mestre Jesus, a energia vital. Dentro de cada um desses seres. Para que essa energia possa ser distribuída a todas as células do seu corpo. E dessa forma essas células possam absorver esse amor absoluto. E esse amor absoluto, Mestre Jesus, é capaz de curar qualquer aparente enfermidade. Ou qualquer disfunção de células ou órgãos. Para que esses corpos, Mestre Jesus, possam se tornar perfeitos e saudáveis que o seu poder curativo Mestre Jesus possa alcançar todas as pessoas nesse instante possa se instalar no coração dessas pessoas o amor divino que traz a paz e a cura Mestre Jesus que assim Mestre Jesus essas pessoas se sintam amparadas pelo vosso amor e fortalecidas pelo vosso amor elas também possam ser fonte de amor e ternura a todos aqueles que estarão ao seu redor, Mestre querido. A espiritualidade divina, Mestre Jesus, pedimos também que possa entrar em cada um dos lares dessas pessoas que nos assistem e promover um processo de renovação da aura desse ambiente, que esse ambiente possa reno ser renovado em amor absoluto que esse amor universal, Mestre Jesus, o amor incondicional, possa ser espalhado como uma fonte bendita de benevolência, de carinho, Mestre Jesus. E que as pessoas se apeguem a esse amor e cultivem esse amor, Mestre querido, para que esse amor possa frutificar na vida de cada uma dessas pessoas e dessa forma, tudo possa ser abundância, mestre Jesus, tanto física quanto espiritual. Estamos vivendo momentos importantes nesse nosso planeta, onde processos de transformação estão ocorrendo, mas colocamos, mestre Jesus, os nossos corações em vossas mãos, para que o teu amor atue através desse coração e dessa forma nós possamos ser fonte de amor às pessoas de compaixão, de carinho, de força, de benevolência, para que elas se sintam amparadas e fortalecidas e queiram, Mestre Jesus, dar um novo passo em direção à luz. Mestre querido, envolvidos nesse vosso amor divino e agradecidos, Mestre, por essa espiritualidade maravilhosa que nos assiste, nós rogamos a vós, Mestre, que abençoe a nossa noite Abençoe a noite daqueles que convivem conosco, nas nossas casas, nos nossos lares. Abençoe, Mestre Jesus, o coração dos nossos filhos amados, dos nossos amigos, dos nossos companheiros, os nossos parentes. Que todas as pessoas, Mestre Jesus, possam receber um raio do vosso amor bendito. E dessa forma se sintam fortalecidos. Peço a vós, Mestre Jesus... Que a equipe espiritual possa fluidificar as nossas águas para que elas possam ser utilizadas em processos de cura física e mental, Mestre Jesus. Que o seu amor divino possa alcançar, Mestre querido, toda a espiritualidade que as, esses seres, Mestre Jesus, que estão trabalhando incansavelmente no lado espiritual possam ter as suas forças renov, renovadas, no sentido de recepcionar todos esses nossos irmãos que estão retornando à pátria bendita, Mestre Jesus. Que o vosso amor ampare cada uma das famílias, Mestre Jesus. Dê força, perseverança, para que aqueles que continuem aqui, Mestre Jesus, saibam que têm uma missão a cumprir. Estamos aqui todos com o objetivo de trabalharmos em prol do nosso crescimento. E auxílio daqueles que estão aqui, Mestre Jesus. Assim, Mestre querido, nós nos colocamos em vossas mãos e agradecemos ao vosso divino amor. Obrigado pela oportunidade de estarmos aqui mais uma noite, Mestre Jesus. Que o seu evangelho possa ser sempre revivido dentro dos nossos corações. E assim, aos poucos, nós possamos nos tornar pessoas melhores, Mestre Jesus. Pai nosso que estais nos céus santificado Senhor seja o vosso nome venha a nós o vosso reino de amor e de bondade seja feita Senhor a vossa vontade assim na terra como nos céus o pão nosso de cada dia Senhor nos dai hoje perdoa Pai as nossas ofensas à medida em que nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixes, Senhor cair em tentação mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória, para sempre assim seja, Senhor Jesus. Obrigado, Senhor Jesus, muito obrigado. Obrigado, obrigado. Obrigado, meus amigos, obrigado pela oportunidade de estarmos juntos novamente. Que cada um possa retornar ao seu lar, Levando o nosso amor, do nosso Mestre Jesus, os amigos espirituais, levem todo o nosso amor, o nosso carinho para as equipes espirituais, que vocês possam continuar nesse processo de crescimento e também de auxílio àqueles que têm necessidade. Que Jesus possa abençoar cada um e aqueles de casa também recebam as bênçãos do nosso Mestre Jesus. Boa noite.